E aí pessoal, aqui é a Paloma Jogando as ranqueadas enfrentando o Alex Começou a jogada do Alex Alex é um personagem de adivinhações Porque quando ele Tá perto numa jogada Quando você cai, ele pode dar Também o Lariate que ele tem E dar o agarrão então, é perigoso. E ele fica com essa porrada pra dar. Pega em cima. Mudou o meu golpe, minha cabeçada. E não para e vai, vadia, pra morrer. Ai, era... Eu acho que eu vou dar o parry. Meu, lá vai ele com esse pé de novo Tô começando a pegar esse golpe direito Deixa ele, vem Sai daqui! Ah! <risos> ele vai querer me agarrar Vai pra lá Vai, <risos> Maria, morre Vai, vou chegar perto aqui, dando minha mão usada. Tentar agarrar. Não deu. Oxe. Não! <risos> Cortado. Tudo isso. <risos> Coitado a cara do Zag Happy. <risos> é, vem. Que eu soltei meu power. Ó, oh, ajoelhada na cara. O que mesmo? Que não pegou ali meu agarrão. Como assim? Ei! aí. Vai que eu tô na vantagem. Meu, que nessa! é essa? Vai pra lá! Sai daqui! You win. Round one. É. Fight! Nessa segunda rodada, ele já começa dando o um agarrão dele. Não é pra dar agarrão não, que é eu que dou, tá? Por favor. Man, que vem de novo vem em mim agora sim tchau amigo meu combinho Eita não foi tudo e caí no chão <risos> Round two. Fight. Vou só aqui Ah, você então bate e cai fora, né? nem doeu. Ai. Perfect não dá, né? Vai. Vai, Puxa vida em andar ali, meu plano não deu certo. Vá pra lá. Calma, quem dá a esperança! Fica aí! Toma! Yes! Puxa vida! Tudo nessa vida é posicionamento. Toma de novo que eu não desisti! E é isso aí, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo pra vocês. A até mais! Tchau!